Olá, eu sou a Nacabrina Pulga e estou aqui para lhe fazer um convite. Teremos aí no Rio de Janeiro o primeiro simpósio Carioca de Saúde Estética e ortomolecular. Isso mesmo. Será dia 15 de setembro. Você não pode perder. Estarei levando várias palestras com assuntos super interessantes e inovadores para sua atualização, para sua reciclagem. É um momento muito importante para todos os profissionais da saúde que atuam na estética. Então, você que já é profissional e está atuando, poderá participar. Você que é pós-graduando também poderá participar. E Inclusive, você que é graduando na área da, da saúde e não sabe ainda se quer ir ou não para a estética, vale a pena participar, porque assim você conhecerá um pouquinho sobre essa área e poderá se decidir se é mesmo a especialização que a seguir. Então, é, entre no site www.sbbme.org.br Faça sua matrícula o quanto antes, não deixe para depois E nos vemos lá no Rio de Janeiro Estarei lá presente palestrando também Quero te dar um forte abraço, um carinhoso abraço lá no Rio de Janeiro E acima de tudo, compartilhar com você os meus conhecimentos E tudo que eu vejo de inovador nessa área Um grande abraço, até lá!